o que você precisa entender basicamente existem cinco tipos diferentes de fachada no mercado para obras de steel frame. É por isso que a gente tem muito problema, porque a gente tem cinco tipos de solução e ainda cada solução tem um fabricante diferente. E te digo mais, se você pegar o material de um fabricante e usar junto da solução do outro fabricante, a probabilidade disso dar problema é muito, muito grande. Então o principal problema em fachadas que a gente tem é exatamente esse, é muita variação de material de solução e acaba confundindo a grande maioria das pessoas. Agora, o que, que é o básico que eu quero que você entenda, tá? Você que tá me acompanhando. A gente tem desses cinco, desses cinco tipos. O tratamento de junta aparente, que é o mais barato e o mais simples de executado. O tratamento clássico, que a gente chama de tratamento de junta invisível. Esse é o mais antigo que tem no mercado, aquele que a gente faz com telinha de 5 e telinha de 10. Além disso, a gente tem agora, recente, há pouco tempo, o tratamento com massa única, que é a evolução do nosso clássico. Ao invés da gente usar telinha de 5, e tainha de 10 e alguns tipos de massa, né? A gente usa uma única massa e usa uma única tela. Simplificou bastante, né? Em seguida, o que, que a gente tem, né? Como nossa quarta solução que eu posso estar te listando agora? A gente tem o sistema Base Coat. O Base Coat é o que tá mais popular no mercado e as pessoas acreditam ser a quinta maravilha do mundo. Mas eu te digo uma coisa: se você não fizer o Base Coat corretamente, mesmo ele, que é o supra-sumo, vai te dar problema e vai te dar dor de cabeça. O Base Coat, basicamente, você tem uma argamassa flexível e uma tela de cobertura em toda a superfície das placas. Literalmente, ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que esticar a massa em toda a superfície. Não é igual aos anteriores, que a gente faz só na junta das placas. E por último, tem o um sistema mais evoluído, que é a Ferrari do, de uma obra de steel frame, né, do sistema do steel frame. E é a solução que eu mais gosto. Aí você deve estar pensando, ah Helena, mas essa aí da Ferrari vai ser cara, vai ser complicado. a cara, é muito bom. É muito bom mesmo. E você tem que parar para estudar, entender? É o sistema EIFES. O sistema EIFES, ele é composto por uma placa de EPS externa ou XPS, que é o isolamento terno-acústico, ele vai do lado de fora da sua estrutura. E em cima dele, a gente trabalha com o sistema do Base Coat, que é a nossa argamassa flexível e a nossa tela de cobertura. Você pode estar se pensando, Helena, mas EPS e XPS não é macio? Pois é, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com a argamassa e a tela de cobertura em em cima de toda a superfície, você tem uma superfície monolítica, cara, é um, é um único sistema, vai é tra trabalhando tudo em conjunto, em bloco, e é maravilhoso, porque a probabilidade desse sistema da trinca descascar, descolar, estufar, qualquer problema que possa acontecer nesse sistema não acontece.